A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Ele está pegando pesado com o cara aí, hein, tio. Vamos se ligar nas dietas, hein, tá mano certo. Bill. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Aí você falou. Obrigado. Aí você falou. Já vai... L, veja se Ia derrapar de qualquer forma, usar. tio. Ainda bem que você ofereceu. A gente faz isso de forma mais amigável, hein? Ó. Tem até agarronchetas ali. É o quê? Ó, ó. Manuais de treinamento em cima como montar itens improvisados mais poderosos. Ah, eu curto. Manual de faces, volume 1. Maior durabilidade de lâminas, afiação. Afiar uma lâmina reduz a força necessária para cortar ou perfurar, aumentando assim a vida útil da lâmina. Jogo, valeu pelo capítulo 4 aí, hein? Oh, meu Deus do céu, se ligou aí, mano Joe. Anota no manual de sobrevivência aí, caverneiros. Vamos se ligar. Tranquilo. Rapaziada, é, tá rolando um mapinha aqui também? Ó. Peraí jogo. Não, não, não, pega outro. Rapaziada, eu acho que o de ferro é melhor, hein. Beleza. Vamos continuar. Ó, ó, tá rolando um tabuleiro. Hum. Sabe jogar ele? Você sabe jogar isso? Sei. Muito mal. eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fisher, não toque nesse tabuleiro. Bob Fischer? Bob King? Como é que é Deixa quieto <risos> Pois é, o Mano, mano Bill é forgadão, hein? A Ellie também é forgadona Vai ter treta pra sempre aqui Tranquilo Rapaziada, tá tudo quebrado o resto, Encontraram hein? tudo? Tudo bem Rapaziada, tá rolando uma nave aqui Que parada é essa, tio? Beleza, derrapa pra dentro Ou pra fora Tá, Ellie, vamos não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos! Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Meu. Você deveria ter deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. Ele é uma figura. Em que problema você se meteu? Onde está a Tess? Oh, é um trabalho, só uma entrega. Oh. O que vai entregar? <risos> <Essa birrage? risos> Foda-se também <risos> ah, Espero que você saiba o que está fazendo <risos> Esse cara está brincando Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo Está mais para arsenal Espera aí, achei que a gente ia consertar um carro Nós? Sabe consertar um... Bill, só... So... Espera aí, Bill, deixa eu ler a cartinha aqui rapidão Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado das... Vou prestar, porque cheio Vamos precisar de mais Tranquilo, bilhete de caçadores. O que, que acontece? Viu um grupo de caçadores se aproximando perigosamente na cidade. Por sorte, um bando de infectados os afugentou. Lembrete, colocar mais placas de aviso. Mostrar que é sério. Rapaziada, é, estamos entrando em uma zona altamente periculosa. Caçadores e instaladores profissionais podem estar na área. Mas estamos com o Manu Beauty. O Manu Bill é profissional com a peixeira mágica, cortador de cabecitas. Ó, oh. oh. <risos> vamos pular aqui. Pô, tá rolando um parkourista aqui. O caverninho também curte. Ó, oh. oh. <risos> podia ter umas proteínas benta aqui, né? Ah, pe peça de arma também é. As coisas mais importantes no game São proteínas e essas pecinhas aí pra equipar a arma Porque o resto, tio, esses moloflobs, Essas paradinhas que você usa toda hora Pra fazer vida É caso você precise Mas as proteínas e as pecinhas Para equipar a arma São coisas que você junta ao longo do game Ó, tá rolando um bastão de beijo aqui, mas eu tenho que trocar Eu já tenho o um item Então, ó, ó, ó, tá rolando uma Um squeak aqui é? é bom ficar esperto que tá cheio o Joe não come muito, não. Você viu que nunca dá pra comer as paradas. Rapaziada, é, mas esse mano Bill na frente aqui ele é lento, hein? Onde você vai, Bill? De deixa, deixa o cabanete mostrar o caminho. Vamos seguir atrás da escada. Peraí, tá rolando umas gritaria ali. Ó, oh, oh. Tem um aqui dentro. Aqui, tem um ah, aqui dentro? Eu estava querendo arrumar isso. Relaxa, não é nada. Você não respondeu a minha pergunta sobre a tese. Achei que vocês eram inseparáveis. E jogo é aí, não, hein? Tô tá ocupada. É, oh. claro, ocupada. Parece. Ah. Tem problemas no paraíso. Que cortou Foi é alguma coisa assim. Cortou a jaca assim, de boa? Se deu a sangue frio, a gente. Oh, vamos lá. Rapaziada, <risos> primeiro cara que a gente vê, tipo, sintomas de estar transformado em caveira ele, oh, Calma, ele não chega derrapando assim não Pelo menos ele deixou uns itens pra nós A caveirinha foi simpática E oh. por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá, não seja babaca Os pneus estão podres e as baterias mortas Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro Só os militares fazem baterias mortas oh, Você já ficar tretando <risos> aí, Truca. tio? Aí não, hein Momento o Tirotex Tirotex Fica. fica, o Zlock fica. Oh, louco Já tá rolando o Street Fighter aqui Vamos matar o Clickerson click É o mais pirando Não, ele morre não, hein Ô, oh, jogo, tô carregando, hein Oh, louco, tem outro Ixi <risos> Aí ferrou, hein Aí ferrou Peraí, peraí, jogo Calma Vou ter que tirar da mochila Calma Ai, ai, dar mal palavra na cabeça, chega de Beleza, beleza. Eu vou ter que entrar na mochila. Calma, jogo, calma. Isso, o Joel. Mas o Joel não quer mexer na mochila. Calma aí, jogo. Eu vou entrar aqui atrás. Não, vamos carregar primeiro essa arma aqui. Rapaziada, até eu tirar os negócios da mochila que eu acho que errou. Ó, ele, tá de o negócio no cara. Isso, ó, ó, ó. Fazer ele é igual um bezerro, hein. É. A perninha é. dele. Você tem que a, perninha, a perninha? A perninha? Como é que é a perninha? Hein? Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Ficar todos os suprimentos do armazém ué, e arrastar ué, até um tá o de, de novo. Então, ele vai levar museu. Eu, Joel, por aqui. Rapaziada, o hum. que, que acontece? E subindo. Vamos dar uma olhada aqui rapidão? Rapaziada, até, até o caverninha entrar na mochila e rodar isso aqui na hora do tirotec, tio, tá sinistro, hein? Carminha tem que ficar ligado nesse gameplay aqui. É isso mesmo. E sem dizer que a Ellie está coletando os itens que estão ficando para trás. Mas tá, tá, tá de boa. Tudo na tranquilidade. você percebeu que o Joe, ele não corre no máximo quando não tem treta? Pode, eu acho que é uma coisa bem feita do game. Porque pensa na real. Você não vai correr no seu máximo quando não tem perigo. Eu acho que é uma coisa bem pensada, hein? Ó, só na batalha que o Joe dá aquele turbo dele. Ou. Partes que tem que ir rápido Curti, curti, altamente curti Você escolheu um lugar e tanto para morar, hein? Por pior que seja, pelo menos Essas coisas são previsíveis Mas é, tá tudo cheio, vamos construir uns negócio bento, bento aqui Pelo amor de Deus, não é possível Você deveria entender isso O que que é isso? Tá precisando de fita, hein, de fita Eu acho que sim. Fita benta Vamos subir ali Com certeza na casa do Locke ali vai rolar uma, Umas fita ali essas fitas Acha que oh. eles? Eu tranquei, eles não tem a chave. Eles não tem a chave não, hein. Beleza. E para que lado? É aqui. É no porão. Ó oh, 10. Dez. dez. O mano viu? No porão? Como é que é ele? Ele tá faceirona ali, hein. Beleza. Aqui. Você, não toque em nada. E você, fecha a porta. Fazer, é, vou dar um pau nesse beowater. Então. Coragem. Ah, ah. O quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Ah, eu me viro sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo.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 O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas... revistas. Não. Mexa! Ah, Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar Meu... se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Ele me deu! Agora vamos continuar. Rapaz, deu a escopeta? Escopeta útil oh, Aparece o texto, vai Nova arma escopeta! Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Pessoal. Peraí, tio, calma. Estou contemplando a escopeta. Calma. <risos> Peraí, brinquedinho novo na caixa. Rapaziada, você quer mostrar outro brinquedo novo? <risos> ela já tá funcionando as paradas. Calma, ele, calma. O mano Bill ali vai querer bicudar você, hein? Tranquilo. Qual que é o brinquedo novo, hein, tio? Bomba. Isso é uma bomba de pregos. Tome muito cuidado, se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. É, eu conheço o seu trabalho. bomba essas bombas poderosas explodem quando um inimigo se aproxima usada para ataque ou defesa podem ser jogadas usando o arremesso com l2 ou colocadas mais estrategicamente com o r2 ou seja l2 vap, r2 pela ódio l2 mais r2 você joga e somente o r2 você coloca vagarosamente no chão temos escopetas e bombas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 do você... então carro! Curte isso! Se estiver danificado. Não, esses caminhões são. Ele está lá parado. Pode funcionar. Peraí! Rapaziada, mais fita, hein? Mais fita! O item mais precioso é, é fitinha bento, hein? Não temos muito. Os paninhos Bento, ou paninhos mágicos gregos. Ô meu Deus, peraí, é vamos equipar as armas, hein? Tá na hora, jogo. Ah. Beleza! Rapaziada, precisamos do nível 1. E mais 75. Ainda não temos a paradinha mágica aqui pra colocar no, a pistola extra. <risos> vamos meter mais bala dentro aqui? ou oh, mas não tem? ou oh, mas não tem nível 1 ainda, hein? <risos> Onde é que a gente vai pegar o nível 1, jogo? Não tô lembrado, não. Tudo precisa do nível 1. <risos> Rapaziada, vamos precisar do nível 1. Estamos no nível 0, hein? Nada engraçado. Não, nadinha. Beleza, já fizemos uma grande limpa no local. Fizemos alguns itens temos bombas e tudo mais. Agora eu vou trocar ideia com ele aqui. Ô ele, bora! Garota, eu juro, se você pegar alguma coisa. Ei, cara, eu não preciso dessa merda. Uh. Confia em mim. Joe, você está cuidando dela, não é? Como um falcão. Fazer até de pau aqui? Para trocar. Não, não. O caverninha tá bem com a carminha que ele fez de bicar a cabeça dos Loki. Vamos subir para o segundo andar. Rapaziada, acho que aqui é o primeiro andar. Hein? <risos> Vamos pra esperto. É a igreja, aqui que é o local que ele falava na carta. Olá. Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra confessar, esse é o lugar. Eu confesso que você é chato, cara. <risos> Fala pra ele, Ellie. Esse não é o confessionário, é o meu quarto. Proteína. Tá, não vou Proteína. Procurar, Pera ele falou que não ia tocar em nada, a gente já meteu proteína no bolso e ainda leu a cartinha confidencial do Loki, tio. Ó. Oh. Um grupo de corredores acionou a maioria das bombas no sul da cidade. Está na hora de fazer outra passagem. Não esqueça de marcar o mapa com os locais de todas as bombas. Beleza, marcar o mapa com o local de todas as bombas. Garrafa temos, monoflove temos, temos arminha carregada, temos mais arminha na mochila... Temos três Medkitson e temos bombetas profissionalizadas para bicamentos alto nível. É. Tranquilo. Vamos lá, coragem. Rapaz, é parkourista, hein? Vamos, Zé. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Tá, por cima sempre parece perto, mas vai rolar um zigue-zague bento, como sempre. Beleza, no cemitério a gente não... Cara... Ó, oh, o que foi ali? Vamos, você não precisa ver essas coisas. Ó, oh, Já vi piores. Pô, rolar um churrasco então, tá aqui, bom. Ó. Ó oh. oh, o dentinho dele ali. Vamos nos mexer. Beleza. Vamos continuar. Depois desse portão é tudo novo para mim. Oh meu Deus, é tudo novo pro Esse cara é o do cemitério. Beleza, garrafas e indicador de treta. Vocês ouviram isso? Fiquem quietos. eu vou pegar o arco flecha porque, oh meu Deus, tem que entrar dentro da, da, da mochila para trocar o arco flecha? Mas não, é não, jogo. V vamos devagar aqui, com certeza deve ter uns lock nível 36 e meio. Oh, o que, que eu disse? Vamos tentar buscar o nome dele. Esses locks que eles não escutam nada Ó oh. O jogo. calma aí, hein Será que busca o cara lá atrás? É uma, é uma aventura Não, oh, acho que não deu certo não, hein Rapaziada, o caverninha <risos> Errou todos os tiros mágicos Ô, oh, meu Deus do céu Beleza, o que acontece? Vamos facar os locks por trás? O caverninha tem uma faquinha benta? Dá pra facar isso aqui Ó oh. Beleza, agora já era pô. Acabou Só escopretada pra cima Não, peraí, peraí Tem que ter mais faca? Vamos ver Olha a gente tem que ter mais essa faquinha benta, hein Altamente importante Ser, Será que uma foiçada Uma uma daquela martelada mágica nesse lock mata? Vai lá e vê! Com o bastão com a, com a tesoura na ponta? O Kaminian não tá ligado nisso, hein Como oh, tem altos Altos lock aqui Vai ter que escopretar, hein Todo jeito Tem muito Beleza, v vamos dar uma olhada no local aqui primeiramente Você viu que os caras são espertos, eles desceram ali O Carvaninha simplesmente explodiu as flechas dele Altamente ruim nos tiros profissionalizados desse game aqui hein? Vai ter que treinar com o Van Damme, vai ter que tirar umas horinhas aí pra fazer um... uma auto escola do tiro Vamos bem de boa aqui O, o Loki vai correndo <risos> Mas espero que não tenha Itens dos melhores aqui Porque o Gabinete vai passar simplesmente Sim. Na moral Beleza Enquanto tiver só clickers aqui A gente dá pra passar de boa O problema é se tiver aqueles lock que enxerga Ó Esse aqui é Loki que enxerga né Pera aí Ou é clicker Tá, é tudo clicker, mas tem uma proteína altamente da melhor ali, tipo, acadêmica, profissionalizada do Schwarzenegger. É. Sabe já assistiu? Aquela ali o Carmen vai ter que meter no bolso, não tem como não, a plantinha mágica, ó, ó. Esticamos o braço, pegamos. Beleza, com o item mais importante já no bolso. Rapaziada, é um tiro que você dá aqui. Ô, louco, jogo, peraí, peraí. Tem uma chave, oh, meu Deus, tem chave. Oh, meu Deus, é bem na hora. hein. espera, Olha, vamos sair fora. Não gastamos uma bala nessa parte. Foi muito importante não atirar ali. Tá tranquilo. Okay. Calma, calma, Ju, calma. Corredores. Calma, calma. Tá aí, os caras estão tá passando mal ali. Vamos chegar de boa ali. Esses que estão passando mal, que comeram churrasco estragado, é de boa. Chega por trás aqui. Tranquilo. Ó, oh, oh. o Loki ali também. Tá meio... simplesmente rodado, oh. Tranquilo, rapaziada. Beijo. Ó, ele, de boa. Eu ainda estão vivos. Tem mais Loki ali? Vamos passar na moral aqui? Okay? Você não tava brincando sobre esse lugar, né? Pô, o cara tá com falta de ar, hein. Vamos botar ele pra dormir, que tá na hora Ah, meu Deus, 7h45, é hora de dormir Peraí, Joe, era só pra dormir, tio oh, Mas ele abriu a jaca sem dó Tranquilo Mais uma jaca aberta Vamos com calma aqui que tem clickers, hein, ó A gente não tem faca benta e tem que ficar esperto aqui Vamos tirar esse preto? tá na hora de a gente inaugurar ela Só que você tá ligado, é dar um tiro Vem a banda inteira tocar aqui no velório, hein Ei, será, que eu, será que eu tô escondido aqui atrás da moitinha, tia? Peraí, garrafa. Garrafa de ouro. Garrafa. Oh. E aí, jogo? Ele viu alguém? Eita, vamos lá. Eita, Achou! O jogo... Achou? Achou? <risos> <risos> Só uma na cabeça Clicker viu, hein? <risos> Onde? <risos> Rapaziada Ficamos <risos> clicker e tudo mais Ô louco, o jogo é ele? Pô, ai, você vai mexe com ele, hein, tio? A ah, vai! Nossa, cara, desviou Anderson Silva dá, dá um FC nele, Joe O Joe O Joe O Rapaziada, quebramos o cano e tudo... Ai, esse... é tudo mais Rapaziada, com tudo isso Com todos os vesgamentos de tiro Ainda temos vida E temos três paradas pra fazer vida Ou seja, temos seis vidas Rapaziada, está bem demais Fiquem calmo Que está tranquilamente, hein? está tudo tranquilo Beleza os copretão já no braço aqui. O caverninha já tem uma confiança mais. A vida está cheia no máximo. Beleza, com isso em mente, vamos colocar um, uma garrafinha no bolso. Vamos simplesmente continuar checando essa casa aqui. Eu tava falando um ferro de passar roupa. Olha aqui, tio, o bracelete virtual dos vagalumes. Vamos ver isso aqui. A gente já tem uns três desse aqui em virar. Ô oh, meu Deus, a gente... falando em virar, a gente perdeu o cofre. Ô <risos> jogo, a gente perdeu o cofre lá atrás. Rapaziada, o caverninha esqueceu do cofre. Ô <risos> oh, jogo! Rapaziada, não sei se vocês lembram, mas tinha um cofre lá atrás que o caverninho acabou esquecendo. Aí ele fica conversando com o caverninha? Dá nisso! E não tem como voltar, essa é a pior parte, hein? Devia ter umas proteínas benta ali, com certeza. Rapaziada, com essa perca, ou perda, já em mente. Vamos continuar na tristeza tipo, Na tristeza ou na saúde A gente vai ter que continuar Esse gameplay do amor Beleza, aqui está trancado Vamos flipar pela porta Rapaziada Onde tem um, uns playgrounds aqui Playgrounds do amor Geralmente Rola capoeira ó. Rapaziada E aí, já viu? <risos> deixa ele subir aqui Deixa Deixa ele vir trocar ideia de perto o jogo você marca, hein, escopretão? Vamos, escopretão. Beleza. Fazia, vamos testar no clicker escopeta aqui, o tá curioso. Ai, você cai, hein, tio? Olha, deixou doce pra nós, deixou duas balas. Olha as duas balas que a gente gastou. uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Dá arma pra ela. Fazia, eu, eu acho que era bom dar o um brinquedinho pra ela, hein? Não sei, não, hein? Essa ele aqui seria capaz de bicudar os lock. Eu acho que sim. Tranquilo, já que ela não tem arma E nós temos a escopeta, Vamos continuar essa treta Porque senão a coisa vai ficar preta Ó, pegou mais arma aqui? Rapaziada, o cofre, o Cabernet não, não tá conseguindo esquecer daquele cofre do amor, hein? Eu não estou suportando mais Ô oh, meu taus, Beleza, vamos continuar seu cofre mesmo O problema é Não o cofre ele mesmo mas o que tinha dentro, o Caberninha não vai dormir, tia. ele vai ficar sonhando com o que tinha dentro do cofre Rapaziada, se vocês sabem o que tinha dentro daquele cofre, do amor, que o não abriu, pelo amor de Deus, escreve aí tipo. Oh meu Deus, isso foi uma coisa muito importante, o Caberninha vai ficar muito triste Mas o Caberninha quer saber o que tinha lá dentro, hein? vamos ficar esperto, escreve aí, o Vandame vai ler juntamente comigo hein? Beleza, com isso em mente, vamos derrapar pra frente porque, se esses Loki vir, eles vão dar um soco no dente e vai sair capinha. Ou melhor, essa rima não ficou muito engraçada. Não. não é verdade, não torre não, moço. Não tô rindo não. Tem, tem que ser por aqui. Será que é essa casinha aqui? Ó, ó, ó. Tá rolando umas paradas de churrasco aqui. Oh, louco, tá rolando um bastão com duas tesouras Benta do amor tripla Vida pro resto da sua vida Peraí que o Caverninha se perdeu no mapa A gente veio por aqui, a gente abriu aquela porta É sim Tá rolando um caminhão ali? Será que atrás do caminhão rola umas entregas profissionais? Vamos ver. Está trás Vamos passar por esses pátios Passar pelos pátios, mas a gente veio dali Ô tipo. oh, Mano Bill, não confunde não, hein Pelo amor de Deus oh, Ó, a gente entrou aqui Ó, oh, tem que, que subir no telhado aqui, ó. Ó. Beleza, subindo no telhado. Beleza, a gente passa por aqui. Ô, Joe. Quebrou a perna, hein? Beleza, tá na porta. Mais ou menos isso de momento.